Eu sou o Gabriel Jordan, do Arroba e no vídeo de hoje eu vou fazer mais um Ask Jordan que é o quadro aqui do canal onde eu respondo as perguntas de vocês mas hoje pra manter as coisas mais interessantes eu vou fazer um Maqui Responde, né, dentro do Ask Jordan porque hoje eu vou fazer uma maquiagem enquanto eu respondo as perguntas de vocês dessa vez eu pedi as perguntas tanto no meu Instagram, que é Arroba quanto aqui na comunidade do YouTube vocês mandaram várias perguntas interessantes várias perguntas polêmicas também então se você quiser cumprir a maquiagem que a gente vai fazer aqui hoje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 Pra começar a maquiagem hoje, eu vou passar hidratante no rosto. Vou usar esse creme facial nutritivo aqui da Nivea, que é o que geralmente eu uso. Vamos começar pela primeira lauda de perguntas, né? Que eu postei em dois stories diferentes. A Yara perguntou qual maquiagem eu mais amei fazer. Gente, a maquiagem que eu mais amei fazer foi a última que eu postei aqui no canal, que é essa maquiagem aí, que eu vou deixar na tela. Inclusive, se você não conferiu o vídeo onde eu fiz essa make, clica aí nos cards, porque essa maquiagem ficou muito incrível. A Sara Emily perguntou: pretende fazer faculdade de quê? Então, Cara, eu faço faculdade já. Eu faço faculdade de publicidade e propaganda. E é exatamente a faculdade que eu queria fazer assim que eu saí do ensino médio. E assim que eu saí do ensino médio, eu comecei. Eu terminei meu ensino médio no fim de 2018. E comecei a faculdade no início de 2019. O K perguntou. O que você faz pra o seu cabelo ficar com esse aspecto de liso meio escorrido? Então, no caso, o que eu faço pra ele ficar assim é... Nada. Literalmente, eu venho gravar com o meu cabelo. Eu lavo ele, espero ele secar naturalmente. Nem secador estou usando ultimamente. Mas enfim, desde que a quarentena começou, eu não cortei mais o meu cabelo. E agora com o peso dele, ele tá com aspecto de mais liso ainda. Porque com o peso, né, as ondas vão pra baixo. E elas vão ficando menos expressivas, igual era antes. Porque antigamente eu fazia um fade aqui na lateral e deixava a ondinha no tapete aqui pra cima. E agora eu tô usando ele divididinho assim no meio. E eu tô até gostando, sabe? Tô assim, achando... Não sei, diferente. Vou usar a base Amêndoa 30, que é a base líquida Fios da Ruby Rose. Tem resenha aí no canal, enfim, gente. Nossa, eu não tirei a minha barba direito, né? Hum, KKK, fingem, gente. Um FC de alguém, eu acho, perguntou qual o seu cantor favorito brasileiro. Te amo. Então, gente, tem dois assim que são o meu top 1. Os dois são em primeiro lugar pra mim, que é a Pablo Vittar e o João. Eu gosto muito do trabalho dos dois. São trabalhos bem diferentes um do outro, mas que eu aprecio demais. Amo muito os dois, e ambos estão em primeiro lugar pra mim. O Alex ou o Ali X, não sei, perguntou como você se sente sabendo que tá alcançando cada vez mais pessoas? Manda beijo. Um beijo, Wally. Eu me sinto muito grata e muito feliz com essa onda de seguidores novos, e tô bem feliz, bem feliz mesmo com o meu trabalho alcançando mais gente. É muito bom ter reconhecimento numa parada que você quer muito, principalmente quando você se esforça muito, que é o meu caso. Então, tô bem feliz, sejam bem-vindos todo mundo, né? Estamos já com 60 mil inscritos, amo. e é isso aí, gente. Hashtag Gretchen, né? Chique. Nossa, eu usei um meme tão velho agora que quem não, não viveu não vai entender. O Marcos perguntou: You did this for what? Why not? Why? Why not? Ué nada. A Vitória perguntou Sua família acha o que é sobre você produzir conteúdo de maquiagem? Eles reagiram bem a isso? Beijo Beijo, Vitória Então, a minha família não tem que achar nada Porque o trabalho é meu, né? Mas a minha família super me apoia no meu trabalho Minha mãe mesmo sempre torceu desde o dia número um Pra mim, pelo meu trabalho também Ela já participou de vários vídeos também Vivo gravando vídeos com a minha irmã também Audi, ah, né, meninas? Vamos de corretivo, né, meus amores? Ai, é muito difícil gravar a maqui, e responde Eu não sei se eu continuo respondendo Ou se eu paro pra fazer a maquiagem em né gente. Tô usando o corretivo Natura Aquarela na cor claro 20. O Doriel perguntou qual a sua meta pra esse ano. Gente, eu não vou falar porque eu tenho várias metas pra esse ano. Já consegui várias inclusive, mas tem muita coisa ainda pra acontecer que eu quero que aconteça até o final do ano. E no final do ano eu vou gravar um vídeo contando pra vocês, abrindo uma listinha que eu tenho no meu celular, né, com todas as minhas metas pra esse ano. Vamos ver se daqui pro final do ano eu consigo tudo ou se vai faltar alguma coisa, né. Auge. Final do ano eu te conto, Doriel, <risos> e pra todo mundo também, gente. Não fiquem com raiva de mim, mas é porque vai ser um vídeo bem legal. A Tati perguntou qual profissão você é apaixonado. A minha, gente. Ser criador de conteúdo era a profissão que eu queria. Assim que eu saí do ensino médio, eu tava decidido que eu ia fazer faculdade de publicidade e propaganda, que é a faculdade que eu faço, mas como carreira, eu realmente quero levar a criação de conteúdo pra frente. E é o que eu tô fazendo, e ainda bem que tá dando certo, né, gente. Graças a vocês todos que estão aqui me acompanhando e me apoiando sempre. A Priscila perguntou quanto tempo leva pra sua unha ficar grande Então, gente, depende do que você considera grande Porque, assim, o que eu considero grande é uma unha, assim, anormal Vocês viram aquele vídeo lá onde eu cortei as minhas unhas O tamanho que as minhas unhas estavam, né? Esse tamanho aqui é um tamanho regular pra mim Que eu já tô super confortável Mas pra muita gente é um tamanho de unha enorme Mas pra mim, não Esse tamanho aqui, tipo, é um grande, sabe? Um médio grande Mas, enfim, se você estivesse referindo a esse tamanho aqui Eu diria que uns dois meses, três meses, talvez Agora aquele tamanhozão lá que eu tava usando antes, uns três 4. Vou selar a minha make usando o pozinho Feels da Ruby Rose, né? E como esse pó é bem fininho, vou selar meu rosto inteiro. A Sandy perguntou quando foi o seu último rolê e como foi. Beijo, gente, Sandy, você... Não tô aqui em assunto delicado, sabe? Gente, tem tanto tempo que eu não saio de casa, tem o quê? Cento e. cento e muitos dias, gente. Quando eu publiquei aquele vídeo que eu cortei meu cabelo, eu já tinha mais de cem dias. Então, já não faço mais ideia de quanto tempo tem. Eu sei que os meus últimos rolês foram nos rolês de carnaval, gente, que eu fui. Nossa, menina, eu me diverti horrores no carnaval. Horrores, horrores, horrores, horrores. Inclusive saudades. Pelo visto, a próxima vez que eu sair de casa vai ser no carnaval do ano que vem, né? Mas, auge. Ah, tô fazendo o meu contorno aqui e vou lendo já outras perguntas. A Rô perguntou como você começou a fazer maquiagem artística. Eu quero começar, mas não sei. Amor, tudo que eu comecei na minha vida a fazer, eu também não sabia. Eu aprendi fazendo. Eu comecei a fazer maquiagem artística no ano passado. Inclusive, maquiagem normal mesmo, tipo de sombra, essas coisas e tal. Eu não sabia fazer nada. Aprendi tudo no ano passado e aprendi fazendo, meu amor. Pega esses pincéis, vai treinar as técnicas. Minha filha, eu já chorei de raiva porque eu não sabia fazer uma maquiagem. E com o tempo as coisas vão se acertando você vai pegando o jeito, você tem que ir praticando, gente, não tem segredo. A Ju perguntou com quem foi a sua última treta. Gente, eu não tenho treta. Tem gente que não gosta de mim, e eu falo, entra na fila, né amor, e fazer o quê? <risos> Vamos passar pras próximas perguntas do Insta, né? A Ju te perguntou qual vídeo eu mais gostei de produzir. Gente, o vídeo que eu mais gostei de produzir foi aquele vídeo de especial do meu aniversário, que foi a minha entrevista de quando eu tinha 17 anos versus a entrevista de quando eu tinha 18 anos. Gente, aquele vídeo demorou um ano pra ficar pronto, então, assim, eu tinha realmente que gostar muito dele. Saiu do jeitinho que eu queria fazer. Lá eu recordo muito como era o início da minha carreira, porque, tipo assim, eu vivo tanta coisa, várias coisas acontecem rápido, eu tô sempre trabalhando, trabalhando, trabalhando, trabalhando. e às vezes, a gente esquece como é que as coisas eram, tipo, lá no iniciozinho mesmo. E produzir e assistir aquele vídeo foi legal e é legal. Publiquei ele no dia do meu aniversário. e Enfim, gente, é um vídeo que eu tenho muito carinho gostei muito de fazer aquele vídeo. A Alessandra perguntou qual foi a coisa mais estranha que aconteceu com você antes da quarentena. Gente, sabe aquele meme? Tinha uma feia querendo ser eu. Literalmente foi isso que aconteceu. Tinha um menino que ele criou um fake, meu, se passando por mim em todas as redes sociais. Eu não tô falando só de um único perfil em uma única plataforma, tipo... Ele não criou um fake no Instagram, ele não criou um fake... No... Ele criou um fake no Instagram, ele criou um fake no Twitter, ele criou um fake no Facebook. Sendo que eu nem uso o Facebook, gente, o surto. Apesar de eu ter uma página lá, né? Eu só não uso. Surto total! E eles interagiam com todo mundo como se fosse eu, tipo... E, e eu só assim, não! Não sou eu. Eu nem cheguei a expor a situação pra o público, né? Eu já postei uma vez que tinham feito um fake meu, mas aquele ali firmou outra coisa separada e foi só no Instagram. Essa história aqui que eu tô contando pra vocês foi assim: sweetheart! Vamos para um psicólogo. O menino saiu interagindo com literalmente quem vocês pudessem imaginar. Como eu não expus a situação a público, eu tive que resolver tudo por minha própria conta. Eu criei formulários em todas as plataformas, denunciando as outras contas. E eu enviei a minha documentação para provar que eu era eu mesmo. E eles removerem o outro perfil do impostor. E gente, foi um surto total. Não sei o que, que ele planejava se passando por mim, eu sei que ele não conseguiu o que ele queria. Um beijo. A Amanda Vinente perguntou quais os planos pós quarentena. Pretende viajar depois de tanto tempo em casa? Minha filha, o meu plano é não voltar mais pra casa. Vamos pegar o Uber, vamos pra balada. Balada, balada. Festa, festa, after, after. Gente, depois que a quarentena acabar, eu vou sair e eu vou voltar de casa depois de três dias. Juro pra vocês. Quando a viagem, realmente é uma coisa que eu quero muito fazer depois de quarentena. Eu não tinha nenhum plano de viagem esse ano. E ainda bem que eu realmente não tinha, porque eu não teria conseguido fazer nenhuma, né? Teria só perdido dinheiro. Mas eu juro pra vocês que se a quarentena acabar ainda esse ano, eu vou viajar. Não importa pra onde, gente. Eu vou arranjar uma viagem, eu vou fazer. Porque chega, gente. Chega, entendeu? Eu vou usar o blush Bronze 47 da Natura. Thank <laughs> you amo que a câmera não pare de focar em mim e a mim pergunta se eu tenho vontade de deixar o meu cabelo crescer e gente, o meu cabelo tá crescendo não é porque eu tenho vontade, não é porque eu não posso cortar o cabelo, né e também que eu não tenho coragem de cortar ele aqui em casa eu até comprei um outro kit depois que eu postei aquele vídeo lá cortando meu cabelo comprei um outro kit de cortar cabelo mas eu acho que em casa eu vou fazer só o... a raspagem aqui da lateral eu não vou mexer em cima, eu vou manter o corte até porque muitos de vocês estão gostando, né inclusive ela também perguntou se eu vou deixar o meu cabelo crescer e eu vou, mas não sei por quanto tempo porque eu realmente quero cortar meu cabelo depois, eu quero voltar pro meu corte antigo. Mas eu tô assim, vivendo um momento, sabe, com esse cabelinho. Não sei quanto tempo ele vai ficar, mas ele não vai ficar aqui pra sempre, gente. Pra iluminador, eu vou usar o loose Highlighter da Ruby Rose, que é aquele iluminador solto que eu adoro. Na cor número 3, Adorable, que é a minha favorita dessa coleção. A mim também perguntou se eu tenho vontade de cortar mais a minha unha, e não, porque eu acho que se eu cortar a minha unha mais do que isso aqui, eu vou me sentir sem unha. E perguntou se eu sinto falta da unha grande. Manda beijo. Não, eu não sinto falta da minha unha maior, mas... Um beijo de Yasmin. Também eu acabei de faltar, gente. Foi outro dia, não deu nem tempo pra sentir falta ainda. E também, se eu sentir falta, vai crescer de volta. O Junior perguntou como eu ficou famoso. Então, gente, eu ainda não fiquei famoso, não sei se vocês sabem. <risos> Auge. Mas quando eu ficar, eu juro pra você que eu respondo essa pergunta. A Larissa mandou, entraria para o BBB? E a Sarah também mandou, participaria do BBB, eu ia amar. Boninho, me liga. <risos> Claro que eu participaria, a auge, minha filha, Dá vários closes na casa do BBB, entendeu? Tirar várias selfies com a hashtag rede dividir opiniões, entendeu? Ver meus fãs me apoiando, os meus haters me odiando, porque quem não tem hater, não tem relevância. E é isso aí, gente, entendeu? Como diria aí nesse Inês Brasil, dá um tibum lá na piscina... Auge. O Vinícius perguntou: é virgem? Acho que ele tava perguntando do meu cabelo. Sim, gente, meu cabelo não tem química. Enfim, vou usar essa paletinha aqui da Lodrana, que é esse quarteto chamado Fundo do Mar, e vou usar esse tom de azul aqui, mais escuro, que combina com a minha roupa. Vamos passar agora para as perguntas do YouTube, porque isso aqui tudo foi só pergunta de Instagram, gente. Deixa eu entrar aqui na comunidade do YouTube. A me perguntou: o que você vai fazer quando completar 100K? É segredo, gente, entendeu? Vai ser é surpresa! Vai vir um babado aí, entendeu? Ai, eu amo! Falta um pouquinho, gente. A gente, tá em 60 e quant... a gente tá com 60 e quantos mil? Nem sei. Estamos com 62 mil inscritos, então, meus amores. Vai vir um babado aí quando a gente chegar em 100k. O Ed perguntou qual foi o meu maior desafio enquanto youtuber. Gente, o meu maior desafio foi criar uma comunidade de fãs inicial. Tanto o meu maior desafio no Instagram, quanto aqui no YouTube. Sempre é difícil no começo, dá aquela sensação de que você tá falando com ninguém e pra ninguém. Mas se você fizer um trabalho de qualidade e frequente, eventualmente você vai conseguir construir uma comunidade de inscritos fiéis que vão voltar lá pra consumir o seu trabalho. E fico muito feliz que eu consegui construir né, essa base inicial. Porque durante um tempo todo youtuber fala sozinho, né, minha filha? Exceto que ele já esteja famoso em algum outro lugar. O Antônio perguntou: e me nota por favor, qual foi a reação da sua mãe ao ver pintando as unhas? Ela falou, meu Deus do céu, que esmalte lindo, qual é? Literalmente foi isso, amo. Vamos jogar uma sombra metálica nessa pálpebra, né meninas, pra dar aquele a mais... A Clara perguntou, você já pensou em ter qual profissão sem ser o YouTube? Gente, se eu não fosse YouTuber, eu ia ser publicitário, né? Eu iria montar uma agência de publicidade pra mim. Mas de fato, eu sempre quis ser YouTuber e sempre dei meu máximo pra fazer tudo dar certo. Mas se não fosse YouTuber, seria publicitário. Ai, gente, eu sofro com a perfeição. Vou curvar os meus cílios, passar a máscara de cílios, colocar cílios postiços, lápis de olho e já volto. Então, gente, fiz tudo que eu falei que eu ia fazer, né? Passei lápis de olho, máscara de cílios, curvei os cílios. e que ensina os postiços pra lábios, né e pra finalizar esse look eu vou fazer uma misturinha dos meus dois batons favoritos que são o nude da Boca Rosa e o ash da Maria Maria Makeup vou começar pelo da Boca Rosa e eu recarreguei aqui o Instagram, né porque o story já sumiu já passou de 24 horas agora e tem mais algumas perguntas interessantes que eu não tinha visto vou responder pra vocês agora a Oriana Marcelino perguntou se pudesse ser uma outra pessoa por um dia quem escolheria ser e por quê? gente, eu escolheria ser o Elon Musk porque ele é bilionário e ia transferir metade do dinheiro dele pra minha conta, e é isso aí. Batom da Boca Rosa aplicado, vou passar o da Mari Maria por cima só pra dar um detalhezinho a mais. Bom, eu já tô no último passo da maquiagem, né, que é passando o segundo batom, e eu respondi o máximo de perguntas possíveis, eu tentei pegar as que vocês mais perguntaram repetidas, né, e também as mais divertidas. <risos> E é isso aí, gente. Esse é o resultado da maquiagem de hoje. Eu amei muito, muito mesmo. Amei, que eu adoro azul, né? Vocês sabem. Óbvio que eu não consigo responder todo mundo, porque senão o vídeo vai ficar enorme, né? Então, se eu não escolhi a sua pergunta, não fica triste. Ativa as notificações de post aqui do canal e também lá do meu Instagram, que é arroba.ha.jtrd, me segue lá. Porque eu sempre peço pra vocês enviarem as perguntas ou por aqui ou por lá. Dessa vez eu pedi nos dois, né? Pra já... Misturar a galera do Instagram e a galera do YouTube, né? Que eu amo. Então é isso, gente. Se vocês curtiram a minha make de hoje e também desse game de perguntas e respostas que eu trouxe de volta pro canal, né? O Ask Jordan. Deixa o seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Tem vários vídeos por semana aqui no canal. Aqui a gente fala sobre moda, beleza, maquiagem, minha vida também, assim como nesse vídeo. Mas eu produzo conteúdo não somente aqui, como também no Instagram, Twitter e TikTok. Todos em arroba, então não deixe de me seguir em todas essas plataformas. No Instagram eu tô sempre postando fotos e vídeos de beleza, de unhas, todos os stories fofocando com vocês e sempre interagindo. No Twitter sempre tô conversando com vocês também e aviso quando sai vídeo novo. E no TikTok, óbvio, fazendo videozinhos pra vocês. Então, arroba em todas as redes sociais. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jorge, muito obrigada por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you